Estamos aqui agora na freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória, fica para aquele lado e vamos aqui ver uma coisa especial que eu vi aqui, uma coisa que se chama-se Império do Divino e Espírito Santo e da Caridade, Império do Divino e Espírito Santo da Caridade, vamos ver agora o que é que é, fica na freguesia de Santa Cruz, não é? No Conselho da Praia da Vitória, da linha terceira é onde nos encontramos agora, vamos lá ver isso, o que é que será ver aqui a linda paisagem, nesta ilha É uma construção que remonta ao século XX Mais precisamente em 1941 Vamos a ver ali, melhor, praia E o está -me a me referir, põe ali O que é que acham? Bom dia, isto aqui é uma igreja? Não sei português, desculpe. é a igreja? é uma uma é uma igreja católica? Eu acredito. Não 100% seguro. Ok, me também. Obrigado. Okay, Ora, estivemos ali já. Ora, 23 de setembro de 1995. Vamos lá tentar uma espeita dela lá dentro, ver o que é que conseguimos, o que é que conseguimos ver. A minha paisagem. Já vamos ali depois ver o mirador. Continuamos a seguir a nossa aventura, uma capelazinha. Agora vamos lá ver por dentro. Está fechada a porta mas não dá para ver. Estão a ver? Espírito Santo. Uhum. Aqui temos.. Vamos ver daquele lado. 3 de setembro de 195 O que é que é isto? Aqui deste lado Este edifício é, é uma sala de reuniões ver. Deve ser de oração talvez Não é tem ali pratos e copos Como Zana <risos> Vamos chegar agora mais para baixo ver o que é que se passa ali para aquele lado É domingo de manhã, 9 horas da manhã Ainda ninguém acordou que o pessoal ainda está todo a dormir É, é menos uma hora do que no continente é são 9 horas aqui Aí serão 10 horas Não é? Vamos ali o pôr do sol daquele lado estão a ver ali Já levantou, nasceu ali dentro do oceano Olha. Olha a paisagem, o que é que acham? É engraçada, não é? E a terceira o conceito para praia da, da vitória. Uhum. Vamos ver o nosso carro. Aqui o nosso carro de aluguel a ver. Foi o que.. No que viemos, porque o lugar está um pouco já massacrado, não é? é para isto! Isto do pessoal... É. Um pouco de cuidado tem com os, com os carros de alugueira um Gás óleo... Hum. Depois que de viemos neste carro... Vamos lá continuar a nossa aventura! Olá, muito bem-vindo aos Açores! Estas não tem Mas esta está para Paris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 não te esqueça de adicionar o canal ALMAS ADVENTURES Esta Irmandade celebra a Festa em Honra do, do Espírito, do Divino Espírito Santo, no último Domingo de Setembro, é, realiza-se o cortejo é, para a Igreja de Santa Cruz, fica daquele lado, onde é celebrada a, mista, a Missa e a Coração, crua, só para complementar isso. A festa continua até a quinta-feira seguinte. Durante os dias, posso assistir as diversas atividades de natureza cultural. E o programa costuma encerrar com a famosa torada à Corda, que é no sábado seguinte. Vem a Tourada à Corda. Vem aqui de... por causa de... De isto, como já tenho a dizer, do Império do Espírito Santo. De caridade. Isto é um cada nome. Valha-me Deus. Querem dizer.